Olha só, a gente tá fazendo a série do Ambalde aqui na Twitch. Agora é o segundo episódio. O diferencial da nossa série é que vai ser sem enrolação. A gente vai focar no diálogo que faz parte da história. Aqueles eventos de buscar carro e de encontrar garagem, que são extras, a gente faz um evento especial. Mas, primeiramente, vamos focar na história. Vamos tentar fazer uma semana em apenas uma hora. A galera tinha escolhido esse carro aqui na votação da live. Eu vou querer colocar um designer no nosso carro, tá, gente? para não ficar cru. Acho que eu já vou colocar uma roda nele, né? Eu vou colocar essa roda aqui, ó. Vou comprar a parte traseira, né? Ó, já regulei de giribilidade do carro, né? Deixei do jeito que a gente quer. Vou rebaixar ele, né? Não colocar muita cambagem não, velho. Acho que fica muito estranho, hein? Pronto, agora tá bonitinho. Vamos aqui pro primeiro dia. A gente vai focar na campanha, sem encher linguiça, tá? Olha só, a gente tem que juntar 20 mil e deixar o nosso carro na classe A pra gente pegar o evento de Sábado. Vamos começar nesse evento aqui, ó. Cadê o diálogo? want to catch up about the scene? Is this be another one of those we did things differently when I used to race type calls? And back in the day, winning wasn't the be all and end all. So it is one of those calls. I used to race against this real loudmouth. Funny, I can relate. Whole race just wouldn't shut up. So one day I throw down some stacks, called them out, told him, Let's race for more than just bragging rights. How about next month's rent? Oh shit, what'd he do? Put his money where his trash talking mouth was. After that, side bets became the norm in the scene. Damn, Rydell. Remember though, know your opponent. Don't be thinking you're better than you are. Tem muita coisa aqui que é mais encheção de linguiça, mano. Então vamos focar só na história, né? Cara, aquele Nissan ali é muito rápido, velho. Mas vamos entrar aí, vamos lá. Eu vou desafiar esse cara aqui, o Quintão. Vai sair o update do game, né? Tomara que resolva o som dos carros, tá muito baixo. Ai, ah, não me atrapalha não, velho. Vai vai vai! Cadê o nitro? Cadê o nitro? Não pode perder tempo. Polícia, polícia lá na frente. Eu não tenho nitro. Cagada, viu? Esse joguinho aqui não é easy, não, velho. Galera do chat torcendo para me perder. real me on it 80s car corvette killer so you better make him proud. No pressure. isso aqui não é parte da história é mais um superset só para Encher a linguiça, mas como a gente tá próximo, vamos fazer. Ainda bem que eu tava próximo do evento. Reduzi demais ali. Será que eu aprendi a fazer esse bagulho de drift? Caraca, parece que eu aprendi a fazer esse bagulho de drift com toque. And sound. That's like drive. Customer so impressed he said he would follow us on Insta. Do we have an Insta? Is that a coffee machine? Didn't test that one up. Where? In the kitchen? No, no, no. No. no. It's a social media account. Oh, right. That at Mr. Ride thing. Hold on. Okay, Ian. There's a video of a dog skateboarding and people eating dumplings out of expensive sneakers. Okay, I'll figure it out. Uh... No she, wait, hold on, she saw a dog skateboarding? Ah, a polícia é bem no meu caminho. É, se eu pular aqui eu vou cair no rio, né? Ah, eu, pelo menos ela, ah, ela não vai entrar aqui. Ainda bem. Vamos lá. Sai polícia, sai polícia. Tem outra aqui, cara. A gente pode entrar por aqui, né? Ó, vou colocar o, esse eco aqui no carro. Ah, dá pra colocar essa peça aqui, ó. Dá pra pôr essa peça aqui. Beleza, vamos ver aqui agora, ó. Se tem evento classe B, porque o nosso carro ainda tá... tá bem. Ah, não, tem aqui, ó. Tem evento classe B aqui pra gente fazer. Vamos fazer esse aqui, ó. If you're willing to get your hands dirty, ooh, a little extra cash wouldn't hurt. But Rydell doesn't know won't hurt him, right? Because that worked out so well last time. Hmm? The garage got jacked, and now I'm trying to win my my car back? Any of this ring a bell? Uh-huh, ooh, ooh, don't forget my cut. I don't want to have to break your thumbs. <laughs> JK, blood makes me squeamish. Well. I'm getting ramen and watching that new reality show where they put naked people on stage and make them sing for clothes. Season finale. Maybe one of them will finally get socks. <laughs> See ya. Cara, entrei na rua totalmente errada. Entrei na rua totalmente errada ali achando que eu tava indo pro lugar certo. entrar aqui, ó. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. ó. o nosso carro já tá subindo de nível, já pode pegar um terceiro lugar. Beleza, acertei a arrancada, bora. Ó, oh, o carro já tá podendo buscar aqui o primeirão, ó. Eu acho que já vale a pena apostar contra o primeiro lugar. Eita lasqueira! Que barulho foi esse? O nitro da galera é alto aqui, viu? Essa curva foi boa. Acho que eu vou na contramão pra ganhar nitro, né? O problema é que é perigoso. Tem um atalho ali, ó. Última volta Meu carro tá muito drift ainda vou economizar o nitro. Melhor não economizar o nitro por enquanto. Eu não gostei muito desse atalho aqui não, esse atalho é meio estranho. carro aqui parece que tem um testamento simulação, velho. Ah, deixa eu... Ah, aqui, ó. Vamos pra casa agora que não tem mais nada né, de interessante para fazer. Será que tem como pular aqui? Tem que tomar cuidado com o Camaro, né? Tomar cuidado com a polícia Camaro. Nossa, o pessoal aqui buzina por causa de qualquer coisa. Vai ver a polícia ali do outro lado. So então, big shot. You find anything out about Jasmine and her crew? Not much, but may I just say Thank you for calling me big shot. Mm. <laughs> Don't push it. Sounds like Jasmine's running with the crew from Cyril Heights. They keep everything pretty low-key. I just know they have big money, so we better be ready. The Heights. <laughs> Don't worry. The kid will be. Beleza, dá pra comprar umas peças aqui, hein? Eu vou deixar ele na B por enquanto, tá? Porque senão ele vai ficar muito fraco na A. E é melhor juntar a grana, né? Vamos ver aqui segunda-feira de manhã. Temos um evento classe B aqui, ó. Hey, how are you living? In the fast lane. That's what I want to hear. So, Major Talent is planning on taking over a district tonight. Major Talent? What, like a racer? My lips are sealed, Speedy. Let's just say, you'll want to make an impression. The only thing leaving an impression is the vagueness of these calls. It's so all part of the mystique. So what's the deal tonight? No cops, only racers. No cops? How'd they manage that? I don't ask those type of questions. All I know is it's cop-free. And you gotta bring some style. You know that thing cool people have? Oh, right, yeah, cool people, like you. Exactly. Some advice from one cool cat. Talvez espouse seus wheels um pouco. Você quer trazer o show, certo? Olha, eu amo meu carro. Oh, eu sei que você também. Mas isso não é a 90s. Anymore. Ok, grandão, vamos fazer esse evento de drift aqui. Mas antes tem que ajustar o carro, né? Tem que ajustar ele pra drift, né? Vamos lá. Next up is the, test to see who's the best. Let's see who got the whole city on lock. Rev up, gear up, burn out. Let's go! Tem que fazer drift aqui, né? Eu acho que é, né? Mas não tem lugar pra fazer drift Eu acho que é só pra quebrar esses bagulho aqui, né? Eu tô focando muito em fazer drift não, que... não, eu não tô fazendo nenhum drift Nem quebrando esse trem aqui Falta um, só falta um ali Quebrei não. Ó. Ih, rapaz. Eu tô em primeiro lugar, né? sequência ia ficar top, hein? That's how you do it. See, I was rooting for you too, man. You made me proud. Yeah. OK, vamos entrar dentro de casa, né? Acho que não tem mais nenhum evento para fazer, não tem? Tem não. Cara, vamos aqui, ó, na nossa oficina, dar uma aprimorada nela. Vamos melhorar a oficina pra gente liberar mais peças, 7 mil. Aí a gente pode comprar aqui um, um diferencial. Acabou o dinheiro. Vamos lá, vamos continuar aqui, ó. Rapaz, tá rápido hoje, hein? A gente tá rápido aqui nos eventos. Vamos fazer só esse aqui, ó. Classe B, vamos lá. É como eu takeover last noite. Eu acho que você poderia usar alguma Uau, direto ao ponto. Os sempre precisam prática. E o garagem tem uma reputação para manter. Eu não a deixar a reputação garagem. takeover é tonight. Por que você vai jumpstart? Shimizu. Treino de ocupação? O que, que é isso, cara? Ei, hey, Speedy. Você ouviu desse cara, Alec? Yes, I have heard of that guy Al. Well, I found out he's the one who's putting up the cash for the Lakeshore Grand And he's counting on Yaz to win How fast is that car you built for her exactly? Fast? And she built it for me. Judging by your tone, I can see I touched a nerve I'll leave you alone with your feelings and some sad boy hip-hop Later, Speedy Cara, esse treino de ocupação aí é drift, né? Ah, vou fazer não, cara. Pra ganhar só 500, vou fazer não. Vou fazer esse evento pra ganhar só 500. Nós tá com pressa, pô. Bora aqui, ó. Bora. Esse B tá bonitinho, né? Não vou subir aquilo ali, não. Segura o nitro, segura o nitro. Isso, garoto. Agora é só manter, né? Acho que eu tô sentindo uma pequena queda de frame nessa pista, velho. Eu tenho que chegar em primeiro Aqui é atalho? Ok, grandão. Vamos embora, vamos embora. Só tinha uma corrida e, uma, e o evento de Drift dando 500 só. Ah, muito pouco, pô. Só 500. Não vou mentir. Foi ótimo ter o garagem de volta na cena de corrida scene again. Feel like my novo. self. como meu Beleza, mano. A gente não ganhou nada. Não entendi essa, essa terça-feira de manhã, não. A gente não ganhou nada. Vamos logo pra terça-feira à noite. Tem dois eventos classe B aqui, ó. Bom, cara, o online aqui é muito bom, eu gostei. Go kill it tonight. Whatever it is you're doing, it's working. Just wait until the scene gets a of what this crew will be pulling up with. Toma, polícia chata. Ah, eu acho que tem evento de drift aqui, né? Vamos lá, vamos ver aqui, vamos fazer primeiro esse aqui, ó. É drift? Isso aqui é o okay, que, gente? Meta de. É uma corrida, né? Vamos lá. Eu tô aqui pensando na corrida final, mano. O oh, trem aqui para quebrar? Aquele bagulho ele dá 250. Ah. Bora embora. O bom é que a noite aqui não é tão escuro, né? Eu gosto assim, mano. Meu carro tá muito drift ainda. Mano, eu acostumei com a física do jogo, velho. Eu acostumei com a física do jogo. Tem hora que eu consigo controlar esse drift maluco. Essa pista aqui foi rápida. Vamos para casa, não tem mais nada para fazer, né? Meu carro é muito fraco para fazer drift, mano. Right, i get it's fast but the kid's new ride is pretty impressive my car has a lot of history i tried to fix it with my old man but after he passed it just started collecting dust just didn't have the heart right yeah so Yaz yes, hadn't even been here two months and she was our boss that junker out back he fixing it up and i just dodged the question too hard to deal but two weeks later i found these plans Drawing notes of everything she wanted to do. Restoring it. No, more than that. Rebuilding it. Car looked like... Like something your pops would love? So I told them that if they fixed her up, it was theirs. They became best friends that summer working on that car. Aw, sounds like an after-school special. Oh, I know it's pretty corny, but I get why the kid wants it back. Because I kind of do too. Vamos lá, vamos ver aqui, ó, quinta-feira, quarta, né, no caso. Olha, tá terminando rápido, gente. A gente tá rápido, viu? I got a high stakes event for you. It's a big buy-in, but a bigger reward. Remember though, big rewards come with big risks. Vamos fazer isso aqui, vamos lá. Don't forget you're going to need more than one ride. The grand is the big leagues. 4 races, 4 cars. So, no harm collecting now? Cara, o, pro, o computador que eu tô montando, o processador ele custa 1.120 mil mil reais, mas o computador que eu tô montando aqui, eu já gastei mais de 5.000, já gastei mais de 5.000. Mas 5.000 já dá pra montar um computador legal. Beleza, vamos fazer esse evento aqui, ó O Eclipse, velho. Oh, esse carro é bonito demais, do Eclipse tem um design atemporal, né, mano? Eu acho o Eclipse muito bonito, mas é caro, né? Bora, bora, bora. Esse carrinho aqui é brabo, viu? É bom deixar meu carro bem competitivo, porque aquele carrinho ali é brabo. Nossa, que curvona. Vou pegar um nitro aqui, ó. Cuidado que tem muito carro, velho, nesse jogo andando na rua. Muito NPC, maluco. Olha outro posto aqui. Será que dá? Dá não. Da frente! Acabou o nitro. You grew up in Cyril Heights? Mom died young, dad raised me. Same. I pretty much grew up in the garage, you know? Yeah, nightclubs for me. You never got tired of this place? I wouldn't say never. This garage is family though. If we keep putting in the work, I really do believe it will come back stronger than ever. Oh, you, you know what, I just, yeah. I've got somewhere else I need to be. Hey, Speedy, car's looking. Ok, qualifier, top É, tem que colocar mais peças nele. Mano, vou colocar aqui a admissão, o Eco aqui, ó. Coloquei ele. Esse sistema de combustível. Essa peça aqui, compressor. Cara, eu tenho que fazer 30. Eu tenho que fazer uns 40 mil para o carro ficar bom, velho. Vamos fazer essa corrida aqui, ó. that usually don't care about the answer. You got me. So, I hate to be all missy you miss, do better. That rolls off the tongue. But you need to be doing better out there. Great pep talk, manager. Well, as your manager, I managed to get you some more races. Well, that is the least a manager can do, right? Right! You should fit right in. Wait, what does that mean? Well, think of these sessions as a training wheels kind of thing. I'm not following. It'll be you, some of the racers who maybe haven't been performing so well out there. Why, why does this sound like I'm going back to preschool? Speedy, I wouldn't do that to you. This is a smooth road to some sweet, sweet cash. Whatever, still feels like you're gonna send me off with a juice box, but okay. That's the spirit, now get out there and show them you can ride your bike like a big kid. Beleza, vamos lá. Vamos fazer esse evento de Drift aqui. Nós temos que fazer não sei quantos pontos ainda. Bora, bora! Cadê onde é que eu vou fazer Drift aqui, meu filho? Ai, adiantei, adiantei demais. Tem que bater nesse verde aí no roxo, né? O roxo é o que mesmo? Eu ter quebrado aquilo ali sem precisar fazer drift, né? Caraca, eu fiz aqui não acertei nenhum Quase... Quase fiz perfeito o que é isso aqui? Não sei como mais foi Tô adiantando demais nessa curva, cara Aqui não tem nada. Ganhei. Hey, you driving like you stole it. I like your style. Yeah. Agora o carro tá lá na garagem ou tenho que pegar alguma coisa aqui? E Beleza, vamos voltar para casa que só tem um evento B. Aquele carro lá, mano, ele é. Eu vou pegar ele para vender porque todo mundo fala que ele é ruim. Vou vender aquele carro lá, mano. O pessoal fala que é ruim. Por dois dias, Elf, você acha que os filhos be ready we're looking good but so is Yaz e sua crew is they're investing into their rides i'll make sure we're keep up eu achei que era aquele ford velho cara esse aqui eu não vendo não dá para um de 10 mil, suspensão de estrada beleza vamos para quinta feira oh, já tá quase hein? You can win lots of cash. But there'll be plenty of heat. So you better bring your A game. Eu vou para cá, ó. oh. you catch a Spans game last night? No, but I did watch the highlights on my phone. They actually played some defense for change. What did I tell you. Looking bad for a while, but they made a comeback. They might break 500 this year. Well, you know. Já estamos na quinta, né? Eu sempre esqueço que dia da semana a gente tá. Acho que é quinta-feira, né? Quinta mesmo. Beleza, vamos entrar aqui... Corrida classe A. Bora. Esse eclipse está bonito. Agora a gente tem nitro, hein? Opa, cuidado! O carro tá brabo pra caramba e ainda não coloquei todas as peças. Olha os pipocos. aqui foi rápido, hein? Beleza, mano. Bora pra casa. Não tem nada, né, pra fazer. mais. eu não tenho... Meu, eu tenho um carro classe B, mas ele ainda é muito fraco pra fazer essas corridas aí. Então vou colocar isso aqui O chat tá falando pra pôr isso aqui Vou colocar isso então Nosso carro tá classe A full agora, hein Vamos aqui, vamos entrar aqui, ó Na quinta-feira, à noite Beleza, mano, vamos aqui, ó Tem evento valendo carro Mas eu não tenho um carro B, cara Ih, a noite aqui tá cansada, hein? Bora. Olha, tem um evento de buscar carro que eu não vou fazer agora. O bom é que esses eventos aí dá pra fazer em um próximo episódio. Vamos focar em tentar pegar o carro ali que tá dando. Ih, rapaz, polícia é pra todo lado, velho. Bora entrar aqui, ó, nesse evento valendo um carro aqui, ó. Esse Ford que eu acho que ele é manco, tá? Eu vou vender ele. Eu, eu, eu acho que o carro que eu ganhei dá pra deixar igual desse cara aqui, ó. Eu vou ver se eu consigo, é, tipo assim, colocar uma corrida de cada dia da semana. Aí a gente até chegar na, na corrida do sábado. Em um episódio, né? Mas se der mais de, de uma hora aí não dá não. Se não der a gente divide, né? Tentei passar próximo ali do posto de gasolina para encher o tanque, mas não deu não. Opa, opa. Essa corrida aqui foi rápida Valendo um carro, hein? Muito easy Cara, tem um helicóptero me perseguindo, velho E eu quero ir pra minha casa Vamos ver se vai agora Sai fora, ele. Helic... Olha lá, vem ele, velho Aí é brabo, olha ah, Caraca, mano, deixa eu ver se dá pra entrar aqui Ah, agora dá, agora dá, agora dá Ah, vou vender esse carro aqui, mano Esse carro aqui eu não gostei dele nem a pau eu Achei ele feio demais bora aqui bora logo para o evento que só falta mais um dia a gente ir pro sabadão ó, 18 mil, a classe A aqui ó hey, looking good out there plenty of money in the bank so why not spend some on the car spend my cash now that's some good managering. qualifier here we come the rest is up to you go make more money or take in the lake, Oh, really can I? Oh, thank you so much. You know me? I'm all about empowering your special journey. Later, mano, eu tô barbeiro, viu? Eu fico olhando o chat e trocando ideia com a galera, aí eu pego e bato o carro. Mas pelo menos nós tá chegando lá. Vamos ver aqui, ó, esse evento aqui, ó, valendo 18 mil, que na... vai ser 10 mil, né, que vai descontar. corridinha de circuito. A calçada escorrega, mano. Agora meu carro tá competitivo, tá? voltinhas? Nossa, tô escutando só a pancadaria lá atrás. Oh! Barbeiro! Eu acho que o outro lado é atalho em a parte de cima. Vamos lá, última volta. Uh! Rapaz, a última vez que eu me diverti tanto com Need for Speed foi o Most Wanted. O online do Forza Horizon 4 tá ativo. Mesma coisa do Horizon 3. Cara, eu tô com o dinheiro da inscrição, eu vou é pra casa. Tô com a grana da inscrição mesmo. Hey, Spey I have some good news and some bad news. Does anyone ever just stop it? I have some good news. The good news? Yes will be at the first qualifier. The bad news? I don't know if she's racing. Might be leaving it to her crew to clean up the competition. You know what? That's so predictable of her. Either way, you still have some time to make hella cash and put it into our ride. I better get on it then. That's my superstar. Always hustling. I'll catch you later tonight. Peace. Sounds like Yaz's crew is counting on her to win the grand and put Alex's prize money right back in his pocket. She must be feeling the pressure. Oh, She's trying to impress the wrong people. Her crew doesn't care about her, they just want the money. Money? I see no problem with that. Tess. My kid. My kid. Bora aqui, ó, fazer aqui a sexta-feira, o último dia, né? Valendo o carro aqui, ó. Esse aqui vai dar o quê? O Lotus, cara. Pô, esse Lotus é top. Como você se sente com a noite Speedy? Primeiro qualifier, sim, o carro, o que vai acontecer na final de Dance Pugs? Estou me sentindo bem. Quem você acha que vai ganhar? Me. On Dance Pugs? Tess! Kitty. Stay focused out there. The early bird gets the worm, but the second mouse gets the cheese. Am I the mouse or the worm? You know what, I, I can't. Never mind. Saw it in a fortune cookie. Just be ready. Expect Yaz to pull something tonight. Oh, I'm ready. Believe. Ooh, I can feel the tension building. Mm. This is gonna be great. Later, Speedy. A polícia simplesmente, ela não quer que eu faça esse evento aqui, ó. Vou ver se tem como descer. Ah, pelo menos tem como descer aqui, né? Bora lá, vamos fazer esse evento aqui. Vamos pegar esse carro e capar o gato daqui, tá? É doido, Meu carro tá melhor que o Palio. Bom dia, boa noite. Bora, bora pegar esse carro aí. Esse Lotus ele tá muito apelão. A gente tem que pegar ele. Aí tirou onda, hein? Aquele carro ali, mano. esse carrinho aí vai me dar trabalho na final viu? nossa velho odeio quando eles fazem isso mano 40%. que apareceu um carro ali. <risos> Ai, meu Deus, freia! Não passeu, não! Vai, vai, carro! Morreu na cesta, velho. Eu já tô com um carro, né? Eu só perco o carro se eu for preso, né? Vamos lá, vamos entrar em casa aqui. Eu espero que eu esteja com o carro. So how ready are we? Like ready? Already ready. Mentally, we are all in. Car wise, there's always some last minute tweaks that could help us win. Some underlots! Beleza, mano, a gente vai pra última corrida. Eu sei que o pessoal vai perguntar. Caraca, 466 mil já tem vídeo no canal do YouTube ensinando como é que faz isso aí, tá? Vamos pra corrida final sem enrolação. Hey, kid, whatever happens with Jasmine tonight, let's just show him what this garage is made of. the present. Check your club compartment. What's this? Baby powder. Honestly, better kid. O Nid ele tem algumas corridas que são repetidas meio que pra gente treinar para fazer o evento final. Então não tem necessidade de ficar trazendo sempre as mesmas corridas, né? Se não tem o diálogo da história. Ok, vamos entrar aqui nessa corrida aqui. falar para você. Eu nunca me diverti tanto com Need for Speed. Eu acho que o último mês foi o Most Wanted, viu? Inclusive eu quero trazer a série dele em live na Twitch. Eu gostando muito, cara, de, de fazer isso porque a gente é, troca uma ideia com a galera do chat, que nem o pessoal tá aqui. O pessoal troca uma ideia com a gente, dá sugestão de carros. Da su sugestão da, da série também, porque tem muita coisa que não tem necessidade da gente colocar na série, né? Que nem aquele esquema de buscar carros é, um, é tipo algo extra, né? Porque não tem diálogo sobre o que tá acontecendo realmente. Vamos lá, tem que chegar em primeiro lugar, velho. Pra ficar bonito, né? queria ter pego o eclipse, mas eu vi que muita gente pegou. Então eu resolvi pegar esse carro aqui, que é um carro muito bonito também, né? Achei que era que era a volta. Que a corrida ia terminar agora. Ainda bem que tem mais uma volta. Cara, esse game aqui. O cara que pega ele de cara assim, sem manjar muito, que tem que configurar tal. O cara meio que não vai curtir tanto, velho. Mas depois que você vê como é que funciona o esquema de configuração, aí você vai perceber. Porque, porque tem muita gente que se diverte com esse game e com o forza também. O preço dele tá começando a baixar, né? Caraca, esse eclipse aí tá difícil, velho. Para que as, os próximos episódios A gente consiga fazer Na casa de uma hora também Para ficar legal Ainda bem que eu, já, eu gostei tanto desse jogo Que eu já zerei ele uma vez já ou oh, o nível de customização aqui é massa, né, cara? Eu acho que o Forza deveria fazer uma, uma parceria com a Speed Hunters, né? Porque esses body kits que tem aqui, eu achava que era tipo assim, os desenvolvedores do Need for Speed ia lá e inventava body kit, né? Fazia uns bagulho louco lá. Mas não, velho. Esses body kits aqui é tem uns que eu acredito que são são conceitos né, que os desenvolvedores da, da própria, por exemplo, Libest, da Rocket Bunny, esses caras vão e criam alguns pelo computador, né pra, às vezes alguns saem do papel, né, saem da parte digital e outros ficam na parte digital, que nem a Lamborghini Contax, eu acho que, eu acho que o cara que é milionário, que tem a Lamborghini Contax, ela ele não vai querer... Fazer ela com aquele monte de body kit, né? A não ser que seja um, um shake maluco. Eu não sei por que o Forza não fez uma parceria com a Speed Hunters, né? É a Speed Hunters, né? Que fala... Deve ter um contrato com a EA, né? EA pega tudo, cara. O bom é que essas três corridas elas são rápidas. Eu achava que a tal grande corrida era uma corrida gigante, tipo uma Golias. Mas é só uma corridinha normal mesmo. última volta... Ou oh, aquele carrinho ali daquele cara é muito bom, cara... Eu ia comprar ele... Nossa, escorreguei... Ainda bem que eu escorreguei no atalho... O pneu do meu carro é um pneu normal, né... Então qualquer coisinha roda... Eu ia pegar aquele carro lá... Só que aquele carro... Ele... Eu não curti tanto o design dele, não... Então resolvi pegar esse aqui... Às vezes a gente podia pegar ele e fazer igual do Han, né... Mas eu sou fã desse carrinho aqui, cara. Se o nosso país não tivesse tanto impostos, né, sobre os carros, eu acredito que um carro desse aqui é um carro popular lá fora, velho. Os caras pegam esse carro aqui nos Estados Unidos só pra dar pau, só pra é, tirar onda, né? É carrinho popular. Vamos lá, última volta. Um atalho aqui, ó. A polícia é a polícia. Olha o tanto que o carro desse cara corre. Mas o meu é muito bom de manobra. Basicamente a corrida final, né, a grande corrida, são as corridas que a gente faz é, normal, né? É, eu acho que é tipo um treinamento, né? Porque repete muito essas corridas, por isso que não tem necessidade de a gente trazer aquelas outras corridas que são repetidas. Essa parte aqui aqui sim tem a história do game, né? Oh, wow, What are you doing? that car. You guys never down from the challenge, right? Hey, oh, yes. What's up? Long time. Yo, is that my car? Yeah. One you stole the same you ripped off the <laughs> I know you're not coming at me right now. Rydell trusted you. Yeah? Well, I never asked him to. I never needed any of that fake father shit. I can handle myself. <laughs> this is great. That right? Let's see it. Me and you, race right now. Winner gets the car. Yeah, let's race for pinks. Pinks? What is this, the 50s? Tess, stop filming. You kidding me? Two long-lost friends turned rivals, throwing it down in the underground over some daddy drama. A stolen car. Next thing you know, this guy takes off his shirt. It goes to blow someone out of tunes this shit, and bam! We're on the breakfast club. Don't post that. It's a live stream. You know what, pinks? I'm feeling a little generous. Charitable. You make it to the finals, you're on. Winner gets the car. <laughs> If you make it. Still two qualifiers left. It's cool. I waited two years. What's a few more weeks? Can't back out now. No need to thank me. Rydell. Shit. I know that look. How bad was it? We came in. First! Yes! It's that baby father. Huh? Oh! I forgot the best part! You'll never guess who got Yaz to throw down for the car! The kid? Speedy challenged her to put the car on the line. It's ours if we beat her in the grand. Huh. No shit. She's rattled, boss. Então é isso, terminamos o nosso segundo episódio, lembrando que o primeiro já está aí no canal, tem duas dicas já de Need for Speed Unbound, eu espero que tenha gostado, deixe o feedback nos comentários e até o próximo episódio da nossa série.